Olá a todas e todos, hoje eu quero falar com vocês sobre um vídeo uh, disponível no YouTube é, do filósofo italiano Giorgio Agamben e que, numa tradução literal, é, é intitulado é, Sobre uma teoria da potência Distituinte. É, é um vídeo muito legal, é, porque aborda aspectos muito interessantes da obra de Agamben, feitas essas uh, considerações por, por ele mesmo, tá certo? Uh, eu queria chamar a atenção para três pontos, fundamentalmente, no, no vídeo, que eu acho que tem um certo relevo para a compreensão, ou seja, para quem está estudando a obra de Agamben, como é o meu caso, por exemplo. Né? Uh, a primeira observação, ele fala do conceito de antropogênese, ou seja, como o homem emerge... É, nessa qualidade de ser humano e ele deixa claro na palestra que nesse processo de surgimento do homem existe uma espécie de excisão, um recorte que separa a vida qualificada, a vida propriamente dita, é, do puramente vivente, a vida que ele chama de vida nua. É, por que, que isso é importante para Gamer? É, porque ele observa que uma vez que esse corte tenha sido produzido, é, grande parte da política ou a política se implica com a administração, com a captura da dita vida nua. e portanto, segundo Agamben, é, a Gama, a política no Ocidente em particular, ele está tratando disso, ela é desde sempre é, biopolítica. É importante dizer que isso caracteriza uma diferença com relação a, por exemplo, o Foucault. Ah, Para Foucault, a, a, a biopolítica emerge em um outro momento do tempo, está é, mais ou menos localizada com, com o advento da, da, da, da fisiocracia na França, ah, e a partir dela, né, é, no, a partir do instante, portanto, em que começa a haver uma é, tentativa de administrar a população que até então não existia como conceito, propriamente dito. É, outra coisa interessante, a observação que a Gavin faz, que o homem é um ser desprovido de vocação, ou seja, o homem não tem uma tarefa, uma missão ah, específica, não tem nem mesmo uma institualidade, como tem os animais, e, que, portanto, justificariam o modo de ser especificamente humano. É, é, aqui tem uma, uma questão interessante que é, a Gama observa que em função disso, a rigor, o homem nasceu no contexto de uma inoperosidade. O homem não tem obra, propriamente dita. Né? É, mas o fato é que com a captura da vida pela biopolítica, é, essa inoperosidade é abandonada e o homem, como a natureza, é, é, é colocado a trabalhar. Terceiro ponto, que é mais é, para o final do vídeo, que eu acho bem legal, é, são as colocações de Agamem sobre a questão da anarquia. É, primeira coisa importante a observar nisso, que ele faz menção a, faz referência a Walter Benjamin de uma parte e a Pasolini de outra, a observar que a verdadeira anarquia é a anarquia instaurada pelo poder. E, portanto, a desarmar o poder implica é, ou implicaria se isso for feito, se isso for possível, desativar a maquinaria antropológica, essa maquinaria que que é, o, na qual o poder soberano é exercido sobre a vida nua, é, implicaria sim também é, é, o estabelecimento de uma certa qualidade de anarquia e até mesmo de anomia, mas ela não é, elas não são nem anomia nem anarquia no sentido que aparece, por exemplo, em Hobbes que levaria uh, à luta de todos contra todos. É um outro tipo de anarquia e, e na verdade, um outro uso da política. É, são observações muito simples, né, como eu disse para você, de que está estudando também o assunto, mas vale a pena ver o vídeo. Tem umas limitações. É um vídeo em francês. Uh, os subtítulos, infelizmente, também são em francês, uh, gerado automaticamente, ou em inglês. Como vocês sabem, as, as, as traduções automáticas no YouTube são, são bastante precárias. Então é preciso ter algum traquejo com o francês. Mas fica a dica. É isso aí, um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.